Foi assim que eu comecei. O salário era para assistir o filme de graça. Mas tem que gostar, você tem que se preocupar e ir para casa lembrando eu, o rolete, o filme, como é projetado, o foco, aí começa a incorporar, sabe? Tem a imagem digital. Eu, eu sou contra o digital porque eu defendo a minha profissão. Assim, sim, o portava muito filme? Um tempo, se era nacional, se era americano, se era francês, não importa o filme que passava, cortava mesmo. Então você, você chega você chega no um DVD, você vai em casa, você assiste um DVD, é, tudo bem, mas o, o pessoal acha que ainda tem aquela coisa, aquela magia de ir pro cinema e assistir película mesmo. Infelizmente é uma profissão que, que está com os dias e as horas marcadas. É um filme que você não consegue memorizar o final, você, é um filme que você começa a assistir e você não já perdiz o final, sabe? Isso para mim é cinema. Primeiro, o um operador trabalha sozinho, tem um que, cinco horas, que trabalha 5 horas, o outro trabalha 10 horas. e outro trabalha até 15 horas, pega das 9, vai até meia noite. Um dia o um senhor me falou assim que ele assistiu lá na devá eu não achou nada de graça no filme. Aí eu falei para ele, então o senhor não assistiu, se eu estivesse projetando só para o senhor, o senhor ia gostar. É, mas como? O mesmo filme ia gostar como? Não, porque eu participo do filme.